A Justiça do Trabalho em Mato Grosso condenou uma mineradora de Várzea Grande por dano moral coletivo. A empresa terá que pagar R$ 70 mil reais por causa da falta de segurança no uso do mercúrio e no trato dos rejeitos, além de irregularidades na jornada de trabalho, treinamento e registro em carteira. Atenção a todos que procuram a Justiça do Trabalho. Já está disponível o Calendário Forense 2020. Nele, é possível ver as datas do expediente e dos feriados, estadual, nacional e municipais. Acesse o site wwwrt 23jusbr O juiz do trabalho Adriano Romero realizou uma audiência com pessoas em dois municípios diferentes. Em Barra do Garças e Primavera do Leste, a tecnologia viabilizou que empregado e empresa chegassem a um acordo para encerrar o processo. O ex-funcionário irá receber 5 mil reais.